Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba E eu sou a Ariselma, do arroba Costa, Mãe da Adria e do Gabriel Jordan No vídeo de hoje, eu recebo a minha mãe, né, gente? A pessoa que eu mais amo nesse mundo, pra gente gravar um vídeo juntos, né? No vídeo de hoje, não sei se vocês assim perceberam, se vocês estão um pouco confusas, né? Pra gente acabar com esse rumor uma vez por todas, né, gente? Vocês falam que eu sou a cara da minha mãe, vocês falam que eu sou a cara da minha irmã Que todo mundo é igual e realmente somos, né? Fazer o quê? Aproveitando que hoje já é o dia das mães, né? Inclusive feliz dia das mães! Oh, obrigada. Vamos nesse vídeo fazer o quê? Vou copiar a maquiagem da minha mãe que eu não sei se vocês estão vendo, né gente? Toda essa beleza aqui, né? Assinada por Arcelma Estamos fazendo o estilo favorito de make da minha mãe, né? Ah, eu adoro uma make marrom, dourada, batom nude... Lápis preto Ai gente, eu amo né Inclusive nesse vídeo a gente conversa sobre vários assuntos interessantes E semelhanças Que vão além da aparência física Na gente né gente Vários costumes que a gente tem na make Vários bafos Então se você já quiser conferir Eu copiando a make da minha mãe E também maquiando ela E a gente batendo esse papo Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E, e claro, continue, continue assistindo, assistindo. Eu, eu dei um beijinho no cebulho e já não faço na mente. <risos> Gente, antes de maquiar a minha mãe, eu vou copiar a maquiagem dela em mim pra gente ver se a gente vai ficar parecido ou não lá no final, né? Mas eu vou começar passando por essa parte rapidinho. Vou usar essa bruma fixadora. Essa aqui é da Face Beautiful, que eu gosto bastante. E eu espero a minha pele absorver essa bruma por completo, tá certo, gente? Depois de completamente absorvida, eu gosto de vir com um hidratante nas áreas centrais do meu rosto. Antes de começar a ir construindo a pele, eu venho espalhando tudo. E eu já vou passar pra base, gente a minha mãe gosta muito de maquiagem, tanto que é uma paixão que a gente tem em comum e a gata gosta de uma pele bem feita, por isso hoje eu vou usar em mim a mesma base que eu vou usar nela mais tarde, né? que é a BT Skin de Bruna Tavares e um truque bem velho, mas que ultimamente eu tenho gostado de fazer é vir no meu spray fixador, passando por cima da esponjinha antes de começar a construir a pele, então eu vou dar um super zoom e lá vamos nós né? temos aqui a base feita, né, meninas vou usar um corretivo que se eu não me engano eu conheci através da minha mãe na verdade não esse, gente, esse aqui é a fórmula nova, né porque o antigo que eu usava bastante a linha deixou de existir, que é a linha Natura Aquarela, né então agora se chama Natura Una, né já que ele mudou de linha e é o mesmo que a minha mãe usa eu tô passando bem rapidinho pela pele porque a pele inspirada na minha mãe não tem muito segredo na verdade parece muito comigo porque a gente troca muita dica muita coisa eu aprendi com ela e muita coisa eu ensinei pra ela também e eu já vou vir salando os pontos chaves dessa maquiagem com o meu pó solto, tá? e gente, eu amo fazer essa pele aqui super hidratante e vistelando depois, ai eu acho tudo Partindo pro contorno da minha mãe, ele não tem muitos segredos na verdade ela segue mais o formato natural do rosto dela Então hoje eu vou fazer um contorno diferente do que eu geralmente faço, mas que vai ficar mais parecido com o dela Pra iluminador, eu vou usar o iluminador favorito dela, que é o iluminador Glow, da Natura Ele é rosinha assim na embalagem, mas quando você aplica na pele, ele reflete um pouquinho mais de dourado, sabe? Vou agora partir para os olhos, que inclusive ela adora E eu tenho muita lembrança da minha mãe usando olhos com marrom clarinho e um champanhe. Vou vir aqui na paletinha da Nina Secrets. Eu vou pegar esse tom de marrom aqui, esse primeiro. E eu tenho lembrança de desde sempre ver a minha mãe fazendo makes neutras, assim, mais puxadas pro quente. E da mesma paletinha, eu vou pegar o dourado e o champanhe, que são cores que eu sempre vi e sempre vejo a minha mãe usando até hoje. Uma coisa indispensável na rotina de maquiagem da minha mãe e que acabou se tornando indispensável na minha também é o lápis de olho preto. Vocês sabem que é a minha cor favorita de lápis de olho. E eu acho que eu peguei esse vício com a minha mãe, porque ela também ama lápis de olho preto. Eu lembro dela passando lápis de olho preto na linha d'água desde que eu era criança, gente. E eu sempre achei lindo e eu acho lindo até hoje. Vou vir nessa máscara de cílios Supreme Oil da Avon que eu testei recentemente. Eu tô gostando muito. Para batom sem nenhuma surpresa. O nosso gosto de cores também é bem parecido, né? Eu amo batom nude e vermelho. Minha mãe também ama essas cores. Só tem uma diferença de uma coisa. Geralmente eu uso batom líquido. Minha mãe prefere batom em bala. Mas hoje eu vou usar um batom em bala também. Bem. Bom, gente, algo que eu não falei pra vocês, né? É que eu também delineei os meus olhos. Isso eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz com um delineador em gel. Normalmente eu faço assim em caneta. E eu também colei cílios postiços, né, gente? Assim como vocês podem ver, eu tô usando uns cílios. Minha mãe nem sempre usa cílios, mas quando ela usa, ela gosta de um pouquinho menor, né? Ela não gosta tão exagerada assim quanto eu. Vou colocar agora uma peruca bem parecida com o cabelo da minha mãe. O bafo né, minhas filhas? Porque pra ficar igual, tem que ter o cabelo igual também. Olha aí, gente, uma lace lisa escura e dividida no meio. Quem amou, eu amei. <risos> então, me resta aí chamar a minha mãe e voltar daqui a pouquinho, né, gente? Segura aí! Então, gente, tô de volta, já recebendo a minha mãe aqui no estúdio. Oi, gente! Vou começar a maquiagem da minha mãe usando a bruma fixadora, mesmo que eu usei em mim, inclusive. E enquanto a bruma absorve, eu já vou lhe perguntar o que a senhora achou da minha maquiagem, mãe. Ai, ah, eu achei lindo, lindo, pois, lindo Que bom então, porque é ela que eu vou fazer a ah, hoje Amei é que perfeita <risos> Usei vários dos seus produtos favoritos, inclusive aqui Bom, enquanto a Bruma tá aqui absorvendo, eu já vou hidratando a pele da minha mãe também E usando mais ou menos os mesmos produtinhos que eu usei pra construir a minha pele Eu venho misturando, né? E bom, gente, com a base já construída, que assim como eu falei pra vocês A minha maquiagem é da minha mãe se parece bastante em vários aspectos, né A gente gosta muito das mesmas coisas E eu já vou passar pra o corretivo, né, gente Inclusive, assim que nem eu falei pra vocês, esse corretivo e o iluminador que eu tô usando hoje, né São alguns dos produtos favoritos da minha mãe E eu queria saber se a senhora tem algum outro favorito de maquiagem pra compartilhar aqui no vídeo O batom Cashmell É da um é Ah, então é o rosa cashmere É isso É um rosinho meio nude, sabe gente? Que não é tão rosa Inclusive uma memória engraçada que eu tenho da minha mãe Sim. É que ela sempre comprava várias cores de batom Todo batom, gente Ela comprava batom nude, batom vermelho, batom rosa, batom roxo Batom laranja, todas as cores Só que ela sempre comprava batom rosa em especial E ela nunca gostava de nenhum Esse era o único batom rosa que ela gostava à frente do seu tempo, né, gente? Porque hoje em dia a gente olha pra trás e vê aquela era daquele batom rosa aceso. Meu Deus, gente, o que, que foi aquilo? A senhora nunca passou por esse problema, né? Porque já foi direto pros rosas nudes. Não, de jeito nenhum. É, gente, ela era igual eu. Eu não só uso batom nude aqui no canal? Pois é, minha mãe também. Só usava batom nude, rosa, nude ou vermelho também, né? Às ah, vezes. Ah, vermelho sim, também. Pois é. Tá aí a explicação do porquê que eu compro 500 batons e uso dois, gente. Tá no meu DNA. Outra lembrança de maquiagem que eu tenho também, mas essa aqui eu era bem pequena, eu era criança é que minha mãe ela tinha um pigmento solto da Vult, era um pigmento branquinho, não sei se a senhora lembra Eu lembro! E ele era muito, muito, muito bonito, ele era bem fininho E quando eu era criança, criança só quer mexer nas coisas e fazer destruição em tudo, né gente? Eu abria nas coisas da minha mãe, da minha irmã, mexia mexer em tudo e eu achava esse pau tão bonitinho, eu ficava soprando ele no ar <risos> Gastou nos produtos de maquiagem, gente. Uau, eu devia ter o quê? Uns 3, 4 anos? Eu achava o pó bonitinho. Era tipo uma sombra asa de borboleta, sabe? Uhum. Era exatamente isso. Não sei nem qual é o nome, eu era muito pequenininho, gente. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi usar lápis de olho. Ah, maria. Depois que eu aprendi, nossa... Eu é não assim, lápis. Dos produtos de maquiagem, qual foi? O primeiro assim que você começou a usar foi o lápis de olho. Assim que eu aprendi a usar, né? Porque fazer assim, até aprender, usava assim, base, o pó, uh -huh. mas aprender assim, com muita facilidade. Fazia assim até basicamente dependendo de até de nem ter espelho. Até pela tela do celular, seja lá pra onde fosse. Se é, quer, é... O lápis de olho porque na verdade fiquei dependente demais eu achava o máximo assim, gente... achava não, eu acho né aí depois aprendi a colocar o rímel tá? agora uma coisa que eu nunca aprendi mas também nunca me propus a é aprender né, foi colocar colar cílios, ah sim <risos> aí eu já coloco o rímel, né? E pronto, aí já fica bom pra mim. Uma das coisas que eu sempre gostei foi de lápis preto e de cabelo preto. meu Cabelo assim, castanho. Castanho escuro, castanho médio. Aí teve uma fase da minha vida que eu usava muito cabelo preto e meu cabelo já, naturalmente, já é bem parecido com o preto mesmo. Algumas vezes eu tentei fazer luzes aí eu vi. Antes de 24 horas eu mandava tirar. Né? <risos> Nunca deu certo. Eu tentei três vezes na minha vida. Uma que demorou um tempo ainda que eu consegui Consegui, foi. O foi. E depois, tipo, um orelha iluminado. Foi o último que eu tirei, aí voltei. A, a cor natural do meu cabelo, que é essa aqui. Ai, gente, era muito chique aqui em casa, porque a mãe chegava com a cor de cabelo do salão, aí às vezes era uma mecha loira, alguma coisa assim. Não dava 12 horas, gente, tava com o cabelo escuro de novo. Parece comigo, vocês sabem que eu já fiz esse mesmo serviço também. <risos> Uma vez eu trabalhava numa faculdade. Eu tinha umas alunas que gostavam muito de mim. Fiz luzes, cheguei lá com meu cabelo todo maravilhoso. Só que aí eu tentei é, esconder, né? Que eu não tava gostando. Só que eu terminei, eu tinha aula à noite eu tinha que ir, né? E daí, uma das minhas alunas foi lá e disse solta que tá lindo. Ai, meu Deus, eu soltei. Aí eu cheguei em casa, olhei de novo no espelho. Pronto. No outro dia, bem cedo, tava na cabeleireira, Cobre, pelo amor de Deus. Eu não consigo. No outro dia eu cheguei ai aí as meninas Cadê o cabelo, professora? Pelo amor de Deus, por que você tirou? Eu não vou mentir, eu amei a era com cabelo acobreado Mas o meu favorito é exatamente esse aqui que nós estamos usando hoje A ah, senhora lembra da primeira vez que a gente gravou esse vídeo, onde eu me transformei na senhora? Sim, lembro Que era uma peruca morena, iluminada e tal, era tipo um acobreado mesmo Isso, eu acho que meu cabelo tava lá também, daquela coisa, Isso. Tava... Aí agora estamos combinando aqui, com cabelo escuro e dividido no meio. Ai gente, eu amo! Uma vez também eu cortei meu cabelo tipo assim, Chanel, e me arrependi muito. Cheguei já, isso já na aula no outro dia, e o meu aluno, que tinha visto no dia anterior, olhou assim pra mim, né? Hum? Como assim? Ele não entendeu como que o meu cabelo tinha crescido Ele não entendeu nada, porque fica tão perfeito o Mega, né? Aí eu achei uau naquela aquela época do Mega, gente Porque eu nunca tinha visto um alongamento de cabelo antes E aí é tipo um arredinho com um monte de cabelinho Depois que a senhora deixou de usar ainda, ficou quincada, né? Foi, meu eu tinha. ele era muito lindo Ele vinha assim na cintura, muito lindo Aí como... <risos> eu fiz uma coisa que acho que nenhuma pessoa faz. Eu de vez em quando ia no espelho, juntava ele, enrolava assim, uh, passava tesouro. Penso que não, ele ficou o tamanho do meu. Como ele ficou o tamanho do meu, eu parei de usar. Mas enfim, peguei um cabelo que era aqui no meu quadril. Gente, o cabelo ele era que muito maior do que essa de... lace. <risos> lindo, um cabelo mais lindo que eu já vi. Meu Deus, perfeito é aquele cabelo. Mas eu gostei. Momentos, né, meninas? O bom é que deu tempo do cabelo crescer e ficar igual, né? Aí, aí minha colega diz: Ah. Igual cortar dinheiro. <risos> Basicamente, né, gente? <risos> Uma coisa que eu aprendi a fazer com a minha mãe na maquiagem é que maquiando ela eu descobri o tanto que nosso tom de pele ficava bonito com um bronzer mais alaranjado. Eu não sei por que eu ficava usando um bronzer meio amarronzado, meio dourado antigamente e eu achava bonito, mas depois que eu passei a usar o alaranjado nela, eu comecei a deixar em mim e aí eu não parei mais de usar. Uma das coisas que eu também gosto de fazer e aprendi é o preenchimento da sobrancelha. Isso! E sombra ou lápis? E gente, nossas sobrancelhas parecem demais, né? É. A gente, na verdade, é muito parecido Só que uma das coisas que geneticamente a minha mãe não me passou Foi as sobrancelhas dela E na verdade nem do meu pai Eu nasci com as sobrancelhas iguais a do meu avô E... E cabelo todo Gente, a minha sobrancelha Ela tinha, assim, 3 metros de cabelo era Até o meio da minha testa Eu não tô zoando Aí uma das coisas que eu fiz com o tempo, né Foi o design de sobrancelhas Que antigamente eu não fazia que minha sobrancelha parecia um bicho Ai, mas foi fácil As meninas amaram, né Na hora que bateu o olho isso. Porque ficou perfeita, né? E fácil. Melhor ter em excesso do que não ter. Se tratando de sobrancelha, não Isso. Mas aí, depois que eu comecei a fazer o design de sobrancelhas, a gente acabou ficando mais parecido, porque a sobrancelha da minha mãe sempre foi bonita, né? E a minha era horrorosa. Mas aí, depois que a minha ficou bonita também, <risos> aí a gente ficou mais parecido ainda. Bom, gente, eu vou passar para o iluminador, que inclusive eu falei para vocês que é o iluminador favorito da minha mãe. Os coisóis usam dois desses, não já? Aham. Esse que eu comprei por causa dela inclusive, porque eu vi ela usando muito, aí eu, cara, eu vou testar também. Esse iluminador aí foi uma menina que me me disse sobre ele, falou assim: "Ah, compra" que vai se apaixonar. Um dia eu prestei atenção na maquiagem dela, né? E aí eu perguntei, meu Deus, que iluminador é esse? Ela falou. E aí me disse qual era, da Natura. Aí pronto, comecei a comprar e é perfeito. E demora pra caramba, acabar, né? Rende muito. Amiga. Nossa, demais. Olha só a pele da gata, gente. Estamos aqui gêmeas, quase. Vamos passar pra os olhos. Eu vou fazer literalmente a mesma maquiagem que eu fiz em mim, né, gente? Que é só esse marrom dourado e já era. Inclusive, gente, pra corroborar o que eu estou falando Eu lembro que a mãe comprava um monte de paletas de sombra Daquelas que vinham, tipo assim, seis ou então oito sombras, sabe? Daquelas que cabem na bolsa E sempre tinha um marronho dourado e algumas Eita, outras cores era o que acabava o marronho dourado Gente, na hora que acabava o marronho dourado A paleta ficava com Deus, que a mulher nunca mais usava, gente Ela é comprava outra gente... <risos> as outras cores sempre ficava lá ficava preto ficava azul ficava laranja qualquer cor que tivesse e ainda hoje pode reparar toda a paleta minha lá some o marrom dourado assim mas não que eu não goste por exemplo de azul acho lindo azul outras cores que eu gosto muito mas assim é porque é mais eu aprendi a fazer esses dois é muito prático então isso serve para qualquer ocasião, ocasião. então para mim o é ideal e aí eu sou muito prática né então aprendi a lidar com o que é mais fácil. Eu considero que é o mais fácil. E por combinar, né? Com qualquer ocasião, então, muito mais tranquilidade pra mim. Fora que sombra marrom vai dourado é clássico, né, gente? É muito é. lindo. Olha só, gente, já deu aquela esfumada, né? Que eu amo conectar, inclusive, aqui na têmporas, que eu acho lindo. Nas vezes que eu maquio a minha mãe, eu sempre faço isso e eu vivo fazendo isso em cima também. já adiantei aqui com a sombra da minha mãe, né e ela já passou máscara de cílios, eu coloquei cílios postiços nela só que tá faltando uma coisa, né que é o principal, gente o lápis de olho preto que ela tanto ama Pra finalizar, ela vai passar o batom em bala, né, gente? Que eu não sei passar nem em mim direito. E ela vai passar com super facilidade, gente. É o exato oposto. Eu gosto de batom líquido, a minha mãe não gosta. E ela gosta de batom em bala, e eu não sei passar batom em bala direito. Então, estamos nós dois aqui com a make oficial de Ari Selma, né, meninas? <risos> que é a make assinatura da minha mãe. A gente vai ali colocar uns looks parecidos. E já já a gente volta pra nos despedirmos de vocês. E dar um close também, né, que tá faltando nesse vídeo. Então, gente, esse aqui foi o resultado final de eu copiando a maquiagem da minha mãe também de eu maquiando ela pra esse Dia das Mães. Nossas unhas estão iguais, que eu fiz também as unhas da minha mãe, bem gêmeas. Olha só, gente, a gente levou a sério o negócio, somos gêmeas mesmo. E a senhora, gostou? Gostei demais, amei! Obrigada! Fiz inspirado nas makes favoritas da minha mãe, nas cores favoritas dela. Ah, só agradecer, né? a honra de ser maquiada por você, meu amor. E eu agradecer por ser seu filho, que eu não podia ter uma mãe melhor pra mim nesse mundo todo. Ai, obrigada, amor. Te amo. Mãe. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Desde a última vez que a senhora veio aqui no canal, aconteceu uma coisa, né, gente? Minha mãe tem um canal no YouTube agora, né? Youtube.com barra Arcel, uma gata educadora fala de educação, assunto assim de gente inteligente, né gente é isso aí, a lenda também é youtuber vão lá se inscrever <risos> e se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, ela é conferir tudo em arroba que eu posto muito conteúdo de maquiagem, de unhas, de beleza inclusive gente, muito obrigado por me seguirem lá no TikTok, nós acabamos de bater a marca de 75 mil seguidores então gente, já tem mais da metade de vocês me seguindo aqui então a outra metade, né, vai lá me seguir também também uhum. tem vários vídeos babados pra vocês conferirem. Vídeos de make, vídeos de unha. quais é o Instagram, seu TikTok, uhum. suas redes sociais. Que aqui, gente, é coisa de uhum. influencer. Meu Instagram é arrobarissama e meu TikTok é arrobarissama. Chiques, né, uhum. gente? Tem só o nome nas redes sociais. Assim como eu falei, comenta muito o que você achou desse vídeo, se você gostou. Uhum. Muito obrigado por ter vindo aqui no canal, né, Mãe? Agradeço a sua presença. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Eu sou a Selma. E esse foi o vídeo de hoje. See you.